E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um jogo NFT pro canal, dessa vez trago para vocês um projeto que eu achei bacana trazer aqui pro canal, porque ele é um projeto que inicia com valor baixo, tá? barato para você entrar, e também porque ele tem dublagem em português, e eu achei bem diferente isso para trazer para vocês, então se prepara, se inscreve, ative o sininho se você for novo e vamos pro review. Então galera, o nome do projeto aqui é Kawaii Plants, tá? você pode já obter os packs de pré-venda agora, então achei legal também trazer essa informação para vocês, porque agora tá na pré-venda, é o melhor momento para para entrar em um jogo NFT, mas que fique bem claro que isso aqui não é uma dica de investimento, você tem que estudar o que você vai fazer nesse mercado de NFT, que é um mercado de risco, ok? Mas olha só que bacana, falando que é o primeiro jogo NFT com voz em inglês, português e espanhol dublado, tá? isso vai ser legal, a gente vai conferir já já um trailer que mostra isso, e aqui é pré-venda com preço promocional, por isso que é uma oportunidade boa no game, e é quantidade limitada, então se você não comprar, pode ser que acabe. Tá bom? E basicamente a gente tem aqui a oferta inicial, apenas 15 dólares para você entrar. Você ganha uma semente e também uma roupinha não NFT, beleza? A partir de 35 dólares você pega uma semente e uma skin NFT comum. Com 240 dólares você pega duas sementes e duas skins NFT em comum. 480 dólares, acesso à whitelist, duas sementes, duas skins raras NFT e uma lend, tá? 1.152 dólares você pega acesso à whitelist, quatro sementes, três skins NFTs raras, lendárias e mística. E chance de 60%, 30%, 10% aqui, e também duas lentes. E com 2 mil dólares, cara, acesso whitelist, 10 sementes, 5 lentes, 3 skins NFTs raras, uma skin NFT mística e uma skin NFT lendária. Aqui a gente tem um pouquinho do recurso do jogo, tá? Tem, por exemplo, a Farmorge, que é uma gloriosa maga. Tem o Honeycomb, Kombi, que é um, uma maga brincalhona. Tem um Punk corn que é um verdadeiro lutador. Temos a Vênus aqui, que é um atirador tóxico. A Ângela, que é um ajusta suporte. E o Goro, que é um suporte sombrio. Aqui um pouquinho sobre o game, tá? Você planta e coleta recompensas. Você pode comprar, vender e alugar suas NFTs. Cara, o sistema de aluguel é muito bom. Você pode investir e criar sua própria escolinha. Isso aí é outra coisa boa. Que a pessoa, enfim, cara, pode entrar no jogo aí sem investimento. Então também, porque pode jogar a partir de escolinha, a partir de aluguel, tá? Sem monte a conta. Compartilhar suas histórias de NFTs e também VP com carta de lutas e feitiços, tá? Então esse que é o game, né? É uma parte aqui, PVP com carta de luta e feitiço. Aqui tá falando um pouco do jogo pra ganhar, então você pode sim jogar e ganhar dinheiro. Isso que é a magia dos NFTs, você pode jogar, ganhar dinheiro jogando online, tá bom? Aqui tá até falando que se você não pode vender seus itens, você não os possui. Então, por exemplo, jogadores gastam itens de jogo em 2020, 21 bilhões, e receberam nada, tá ligado? Isso que é a diferença dos NFTs. Os jogos NFTs, cara, você gasta, mas você ganha. Diferente de um jogo normal, que tipo, você só gasta e não ganha nada. Tá bom? Aqui a gente tem um pouquinho da venda e alocação dos tokens. Olha só que bacana aqui esse gráfico. Então, aqui a recompensa aos jogadores do ecossistema é a maior parte, 73%. Temos uma parte aqui em liquidez e liquidez futura de 23% e pequenas partes aqui, que vai ser tanto para marketing e patrocínio de sorteios em canais parceiros e desenvolvimento futuro, tá? Apenas 1,66% para cada. Então, a parte aqui dos devs, tá? Essa parte de apenas 1,66% para os devs, tá? Inclusive, os devs aqui são todos públicos, tá? Você pode estar tá dando uma olhadinha aqui no site, tá? Desenvolvedores públicos. E aqui a gente também tem um sistema de parceiros, tá? Como, por exemplo, aqui o canal o Professor Também Joga, é um canal que eu gosto bastante de NFT. Tem o um NFT Player aqui e diversos parceiros, inclusive, eles poderiam me colocar aqui por esse vídeo, né? Seria uma boa, cara. De qualquer maneira, o roteiro aqui do game, a gente tá no lançamento do site, aqui na fase 1, criação do token e telegram, discord e redes sociais. Então tá tudo pra chegar ainda, galera. O início do jogo é agora, então agora que é a oportunidade, com o lançamento do pacote do fundador, token, modo farm, cima de escola, tá? Depois, fase 2 vai ter listagem, apresentação de novas skins, skins, início dos eventos, marketplace, introdução de skins, airdrops. Fase 3, teste beta do modo PVP e PVE, é, funcionando online já também, aluguel para NFT no modo PVP e curta-metragem de animação, fase 4 apresentando o sistema NFT de acasalamento e loja de merdes. E agora aqui, mano, a gente tem, eu vou deixar o link para vocês na descrição, temos três vídeos aqui sobre o projeto, o mais legal é o que tem aqui a dublagem é, em português, eu vou colocar para vocês ouvirem aí, vou botar na tela para vocês tirarem suas próprias conclusões e a gente vai mais a fundo ver como o jogo funciona no White Paper, tá bom? Música Bom dia meus senhores, podem de me chamar de rei do milharal, não gostou? Pega no meu! Crão de pico. Come to that lap! Cres que pode vencer-me? Vamos a carmel, e aí você vai ficar grudado! <risos> Hello stranger, can touch the honey? Não por caminhar solo por el bosque. Seus ataques são inúteis contra minha chama! Minha não se apagará! Você tira Corvo de Goro, Goro fica muito triste. Goro like heaven, Clack wood. Goro não tem amigos, Goro tem cuervo. Meu dever é proteger e curar vocês. Lands of Kawailand, you all must calm down. As heridos, try lost inmediato. Sinto sheildo me medo deles, The antidote to my potion is <laughs> <It's> your death. You no tengo piedad de trauma. Nadie tiene de Beleza, então agora aqui no White Paper a gente ver mais detalhadamente o jogo Kawaii Plants, né? Então o jogo é Kawaii Plants, ou KWP, é um jogo NFT Play to Earn, onde o jogador vai dar início no modo Farm e posteriormente no modo PvE, PvP. Ou seja, você começa farmando e depois vai ter o modo Aventura, que seria PvE, e o PvP que é online, né? Então como a gente viu, a gente tá aqui na pré-venda, certo? Onde tem o pacote lá que eu mostrei pra vocês, que é o pacote dos fundadores, tá bom? Então, cara, a data da pré-venda é agora dia 15 do 2. Começou agora dia 15. E do 2 galera, então bem recente tá? Para vocês entrando no jogo agora que é o momento inicial do game, certo? Aqui tá falando do jogar para ganhar, olha só, aqui tem uma informação importante que tá falando aqui que a princípio aqui o ROI da fazenda não NFT está calculado para aproximadamente 24 dias, ou seja, aquela primeira fazenda inicial não NFT. Aqui tem o rendimento bruto das plantas, tá? Então, por exemplo, Actu Baby é dois dias você consegue 950 seivas, Girassol três dias, 2.775 seivas. E aqui vai indo, tá? Até o último aqui, a NFT Mítica, são 26.300 seivas por ciclo em 10 dias. E aqui a gente tem também o porcentagem de drop dessas sementes, onde é comum 50%, comum 40%, rara 8%, lendária 1% e mítica 0.1%, além de porcentagem de drop das sementes não NFTs, que é comum 60% e o comum 40%. Após você abrir a semente, dentro de 24 horas a mesma revela a raridade. Olha só, eles falam aqui também que o mercado está sofrendo com toneladas de jogos NFTs de plantas ou animais, mas todos eles simplesmente desaparecem há alguns meses. Nosso objetivo é fazer um jogo de muito longo prazo, anos e anos à frente, Aceitei um jogo de blockchain baseado em uma experiência de jogo popular, Simulação da Fazenda. No futuro, haverá o que os jogadores realmente gostam PVP e PVE, além de focarmos no jogo a longo prazo e o manter rentável e aqui a gente vê a jogabilidade básica então o modo farm, tá bom tem até um trailerzinho aí, posso colocar na tela para vocês verem, onde é o primeiro modo do lançamento do jogo, é a oportunidade de criar e aumentar seu exército do bem ou do mal para batalhas futuras, os jogadores começam com plantas da loja, do jogo no NFT que precisam de seus cuidados diários e os jogadores precisam cuidar de suas plantas através do clima imprevisível e pragas destrutivas para obter o maior rendimento da colheita. Então tem até as pestes, né, que são as lagartas, que irão aparecer no seu plantio 12 horas após o primeiro cultivo, atrasando seus ganhos. Aqui tá falando das plantas, né, que por exemplo, não terão quantidade limitada de usos ou dias de vida, pois são NFTs e não serão permitidas conta múltiplas, né. Novas plantas podem ser adicionadas ao pool e novas plantas exclusivas podem ser encontradas em cada período. No início haverá 10 tipos de plantas, boas, 10 tipos de plantas más. As raridades a gente viu, comum e comum, raro, muito raro, lendário e mítico. Pode evoluir a sua planta para o próximo nível, tá, você precisará de 5 plantas comuns do do mesmo tipo para evoluir para uma planta incomum. E aí vai indo, né? Cinco comum para ir para raro, quatro raras para ir para muito raro, três muito raras para ir para lendária e três lendárias para ir para mítica, tá? Você pode fazer só uma mesclagem ou evolução por mês por terreno, e esta planta levará um mês no processo, e também terá as skins para impulsionar as plantas. Os terrenos gratuitos têm um total de 5 espaços, tá? Para planta NFT e não NFT, com a possibilidade de gastar uma quantidade de seivas para comprar mais um espaço. As skins ajudam no buff do farm, né? Tipo, skin comum ajuda de 15% a 20%, skin comum de 30% a 40%, skin rara de 50% a 60%, skin lendária de 70% a 80%, skin mítica de 90% a 100%. Aqui a gente vê uma imagem um pouquinho, por exemplo, de girassol, cacto, cacto baby água, vaso pequeno, vaso grande, inseticida e seringa e aqui o PVP e o PVE, tá? que estão modos ainda em desenvolvimento, tá? que eles ainda vão trazer no jogo para você ganhar recompensas ok? o saque vai ser liberado após 74 horas da solicitação por questão de segurança e economia do jogo no momento inicial, e terá um mercado aí onde você pode ordenar por data de listagem filtrar por raridade e filtrar por preço, onde será cobrado uma taxa de 5% para cada transação, e basicamente galera, então esse foi o vídeo de hoje, foi o jogo de hoje, um review aqui desse game, tá bom? Então é um jogo aí de plantas, onde você vai poder farmar, e futuramente você vai poder participar de, de PvE e PvP. Então bem resumidamente, é esse o game, tá bom? Você pode estar tá vendo mais detalhes aí na descrição, no white paper e no próprio site do jogo, tá bom? Lembrando que tá na pré-venda, é o momento inicial de entrada no game. E vou deixar na descrição também, caso você queira entrar, o Discord deles, tá bom? Tem 740 membros, o Telegram deles aí também tá, 156 membros, e o Instagram deles também vai estar tá na descrição. Então como vocês podem ver, o projeto realmente tá no início, então, acho que é uma oportunidade de você entrar no início num projeto promissor e barato, ok? Mas lembrando, essa é a minha opinião, não é uma dica de investimento, você estuda e vê o que você faz, beleza? Agora eu vou ficando por aqui, valeus, falows, até mais!